Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Eu Só Quero Tua Presença, do cantor Theo Rubia, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você quiser se tornar meu aluno, abaixo desse vídeo estão aí os meus cursos, os links aí para você conhecer os meus cursos e se tornar meu aluno, ok? Vamos pro tutorial, então, essa música... Não tem introdução, então vai ser Mamão com Açúcar, vamos lá? Bom, essa música aqui começa com acorde de Sol Maior, né, tá? Piano e Pad, como vocês podem ouvir, eu estou usando aqui a livraria Classic Pianos, né? Tá? Link está na descrição também, aí deve estar tá como Pianos da Norde, alguma coisa assim, beleza? Então, você é... pode usar o Sol Maior, mas na música ele usa esse Sol Sus 2, tá? É aqui, ó, beleza? Mas eu tô colocando a cifra como Sol maior O Dó maior que vai aparecer na música Também é Dó Sus 2, tá? Só que eu tô colocando só Sol como Dó maior Porque aí fica fácil, né? Pra quem é iniciante, tá? Você que, que quer se arriscar Ou que já consegue tocar que já é mais avançado Você vai fazer Sus 2 Tanto no Sol quanto no Dó, ok? Então, segurou aí, tá? O Sol Eu vou fazer a tríade aqui, né? Beleza? Segura E aí já entra cantando aqui, ó Estou te esperando aqui Eu não vou cantar, porque senão o YouTube vai bloquear o vídeo Beleza? Então vamos só na letra Estou te esperando aqui Vai pro Mi menor Eu já fechei a porta Pode vir Vai pro Dó Estou te esperando para fazer o que tens que fazer? Vai para o Sol. É literalmente esse climão aqui. Só segura, tá? Toco o Sol de novo. Meu coração aberto já está. Mi menor. Te peço encher este lugar. Dó. Te entrego tudo que eu tenho e sou. E também... Quem não sou. Volta para o Sol. Só isso aqui, certo? Agora vai para o Dó. Eu só quero tua presença. Lá menor. Vai para o Sol. Hoje não vou te pedir nada. Mi menor. Volta para o Dó. Só quero levantar a minha voz. Lá menor. Pra te dizer, sol, que a tua graça. Mi menor já me basta até aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha. Se você quiser fazer alguma movimentação, você pode vir aqui: ó, tá, tô fazendo sol os dois. Né? De novo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bem? Então, aqui só para dar aqui uma dedilhada. Se você não quiser fazer o sol Sus dois, pode fazer no sol também, ó. Um. Beleza? Vai pro dó, né? Aí, ó Tinha feito o dedilhado, né? Um, dois, três Viu? É a mesma coisa, ó A diferença que a gente tinha feito, ó Fica mais bonito, né? Mas assim também dá, ó Okay? É, aí a parte do só quero tua presença pode ir toda assim, ó. Eu só quero tua Só pra gente dar uma passadinha Dar uma enganadinha aí, né? No YouTube <risos> Pra ver se não bloqueia Vamos lá é, Fez a música até essa parte do Eu só quero tua presença, tá? Ó, aí vai fazer duas vezes, né? Eu só quero sua presença Essa é a segunda, tá? Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta. Aqui, se você for voltar para o começo da música, você vai cair em sol e esperar. Ok? Aí volta. Ó. Estou te esperando, beleza? Aí você vai cantar a música toda de novo. E aí vai vir o solo da música, tá? Que inclusive, eu já tinha visto até lá, na hora que foi pegar a letra, o pessoal pedindo esse solo, essa parte do meio aqui, eu vou passar para vocês agora. Vamos lá? O solo vai ser isso aqui, ó. Dó. Sol com Si. Repete Dó de novo. Sol com Si. Mais uma vez, Dó. Sol com Si. Lá menor. Mi menor. Ré com Fá sustenido. Aí vai fazer assim, ó. Sol, Sol com Si. E aí volta, aí é onde ele entra, né? Eu não quero mais sair daqui, beleza? Mas o solo é essa mesma parte do não quero mais, tá? Vamos pegar certinho, ó. Primeira base, ó. Dó. Sol com Si. Dó. Sol com Si. Dó. Sol com Si. Agora, Lá menor. Mi menor Ré com Fá sustenido Sol e Sol com Si Ok? Aí vai ter uma melodia aqui Que a guitarra faz e dá pra fazer com o piano também Que vai ser aqui ó. Sol com Si Volta pro Dó Si. Volta pro dó Sol com si Agora vai ser lá menor Mi menor Ré com Fá sustenido Vai fazer ó. Aí agora Sol e Sol com si Vai fazer ó. Ok Mais uma vez ó mais devagar agora. Ó. Aí fez isso aqui, aí você vai pro Dó agora e vai cantar, ó. Eu não quero mais... Tá vendo? Dó, só com Si, né? Sair daqui, Dó de novo. Eu não quero, Sol com Si, mais... Sair daqui, Dó de novo. Eu não quero, Sol com Si de novo, mais... Sair daqui, Lá menor... Mi menor, me deixa, Ré com Fá sustenido, Morar, aí faz Sol, Sol com Si e volta. tá parte que eu não passei para vocês ainda, né? Vamos voltar. Eu só quero a sua presença, então, ó. Vamos, vamos ver do me deixa morar. Ó. Me deixa morar. Tararara. Aí volto pro dó, né? Eu só quero sua presença. Tem uma partezinha que faltou aqui, ó. Sol. Hoje não vou te pedir nada. Mi menor. Dó. Só quero levantar Lá menor, a minha voz, pra te dizer Sol. E aí você vai fazer aqui, ó. Que a tua graça... Beleza? Ele faz assim, ó. É, cadê? Então, ó, que a tua graça, tá, é literalmente a melodia, então faz, ó, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça, tá vendo, cai no mi menor isso aqui, tá, ó, tua graça já me basta, tá, aí deixa rolar o acorde, ó, então cadê? pra te dizer que a tua graça já me basta De novo. beleza e aí é em algum momento o piano faz a melodia dessa parte tá eu vou passar e aí se você quiser se aprofundar mais nessa parte a melodia rola junto com a voz né faz né eu só quero tuar pre, bem, tá vendo? Então ó, devagarzinho, ó. Aí vai pro sol. Deixa eu fazer devagar, né, ó? Aí no mi menor. Vai pro dó de novo. Sol, né? Vai fazer a frase, ó. Beleza? Eu vou fazer devagar para você pegar qualquer coisa. Você diminui a velocidade do vídeo, tá? E faz as suas anotações aí, ó. Beleza? Aí aqui eu voltei, né? E aí fica legal quando canta junto, né? Eu não vou cantar aqui certinho, que senão a Zé do pé do franco, mas ó. Eu só quero Bom, não vou cantar, não, que senão dá ruim, beleza? Bom, espero ter ajudado. A cifra está aí na descrição para você baixar de graça, ok? E fica aqui o meu convite para você se tornar meu aluno, se inscrever no canal, os links estão na descrição, tá? Eu aguardo você lá dentro do curso de teclado online para ter o meu suporte, tirar sua dúvida comigo, ok? Que é isso que os alunos encontram lá, tá? Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!